Vamos iniciar mais uma aula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre a cinética de decaimento radioativo. O estrôncio 90 é um isótopo radioativo que sofre decaimento beta. Como o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, os isótopos radioativos têm meia-vida constante. A meia-vida é simbolizada por T, com o índice 1 sobre 2. E este é o tempo necessário para a metade de uma amostra de um determinado isótopo radioativo decair. Por exemplo, a meia-vida do estrôncio 90 é igual a 28,8 anos. Digamos que comecemos com 10 gramas do isótopo radioativo estrôncio 90. No eixo y, colocaremos a massa de estrôncio em gramas. No eixo x, teremos tempo. Quando o tempo é igual a zero, temos 10 gramas do nosso isótopo. Como a meia-vida do estrôncio 90 é de 28,8 anos, se esperarmos 28,8 anos, nossa massa passará de 10 gramas para 5 gramas. O próximo ponto em nosso gráfico seria de 5 gramas, e esse tempo deve ser 28,8 anos. Se esperarmos mais 28,8 anos, vamos passar de 5 gramas para metade disso, o que seria 2,5 gramas. O próximo ponto seria aqui, em 2,5. Se esperarmos mais 28,8 anos, passaremos de g 2,5 gramas para 1,25. Isso está aproximadamente aqui em nosso gráfico. Este gráfico mostra uma queda exponencial. Digamos que fomos solicitados a descobrir quanto do nosso isótopo radioativo de estrôncio resta após 115,2 anos. Teremos que pegar 115,2 anos e dividir pela meia-vida de 28,8 anos. E fazendo isso, percebemos que 115,2 é realmente apenas 4 meia-vidas. Uma abordagem para esse problema será começar com 10 gramas. Depois de uma meia-vida, teremos 5 gramas. Depois de outra meia-vida, teremos 2,5 gramas. E depois de outra meia-vida, teremos 1,25 gramas. E, finalmente, após outra meia-vida, teremos 0,625 gramas. Resolvendo o problema desta forma, podemos ver que é uma, duas, três, quatro meia-vidas. Então, nossa resposta final é 0,625 gramas restantes após 115,2 anos. Outra abordagem para resolver o mesmo problema seria começar com 10 gramas, e multiplicar isso pela metade para obter a quantidade restante após uma meia-vida. E poderíamos fazer isso mais três vezes para obter a quantidade que resta após quatro meia-vidas. Também podemos escrever isso como 10 vezes 1 sobre 2 elevado a 4. Todas essas abordagens nos darão a resposta de que 0,625 gramas de nosso isótopo radioativo permanecerá após 115,2 anos. Para uma reação química de primeira ordem com o reagente A, a lei da velocidade nos diz que a velocidade da reação é igual à constante de velocidade K vezes a concentração de A à primeira potência. Uma vez que o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, podemos escrever que a taxa de decaimento é igual à constante de taxa K vezes n à primeira potência, onde n é o número de núcleos radioativos em uma amostra. Uma vez que o decaimento radioativo é um processo de primeira ordem, também podemos usar esta equação para a constante de taxa que vem da equação cinética de reação de primeira ordem, que diz que a constante de velocidade K é igual a 0,693 dividido pela meia-vida. Por exemplo, se quiséssemos encontrar a constante de taxa para o decaimento radioativo do estrunço 90, a constante de taxa seria igual a 0,693 dividido pela meia-vida do estrôncio, que vimos que é 28,8 anos. Quando fazemos esses cálculos, descobrimos que k é igual a 0,0241 ao longo dos anos. Outra equação cinética de primeira ordem é a lei da velocidade integrada para uma reação de primeira ordem. A lei da velocidade integrada nos diz que o logaritmo natural da concentração do reagente A em algum ponto T é igual a menos kT mais o logaritmo natural da concentração inicial do reagente A. Uma vez que estamos usando n, que é o número de núcleos radioativos em nossa amostra, em vez da concentração de A, podemos escrever a lei da velocidade integrada para o processo de decaimento radioativo de primeira ordem, que diz que o logaritmo natural do número de núcleos radioativos, em algum momento, t, é igual a menos kt mais o logaritmo natural, do número inicial de núcleos radioativos. Digamos que começamos com 1.000 gramas do isótopo radioativo de Estrôncio 90. E nosso objetivo é descobrir quanto resta depois de dois anos. Vamos usar a equação para a lei da velocidade integrada. Vamos substituir os valores que conhecemos. Já sabemos o que é k. Descobrimos que em nosso problema anterior, poderíamos escrever que isso é igual a "-k" que é 0,0241. Também sabemos o período de tempo no qual estamos interessados. Sabemos que são dois anos. Vamos adicionar o logaritmo natural do número inicial de núcleos radioativos em nossa amostra. Não temos o número inicial, mas temos a massa. E uma vez que a massa é proporcional ao número de núcleos radioativos, não há problema em inserir isso em nossa equação. Substituiremos o logaritmo natural por 1. Lembrando que a unidade de massa dessa fórmula é o quilograma. Então, temos que 1.000 gramas de massa é o mesmo que 1 quilograma e tudo isso é igual ao logaritmo natural do número inicial de núcleos radioativos em algum momento t. O logaritmo natural de 1 é zero. E agora temos o logaritmo natural de n igual a menos 0,0482. A seguir, temos que nos livrar do logaritmo natural e podemos fazer isso elevando e à potência em ambos os lados da equação. Ao elevar o E a potência em ambos os lados, o logaritmo natural se cancela e obtemos que n é igual a 0,953 gramas. Então, essa é a quantidade do isótopo radioativo que resta depois de dois anos. E assim terminamos a nossa aula e até a próxima!